nós vimos na aula passada, um problema, digamos, maior que nos desafia é que a gente está destruindo o planeta, a gente está destruindo esse planeta em função de uma minoria. Isso não está funcionando, nem para o futuro do planeta, nem para o bem-estar das famílias e nem para o bem-estar eh, da natureza. Nós temos que repensar como funciona. Esse repensar como funciona, ele hoje é, é bastante aceito no planeta todo não por Donald Trump e outros malucos, mas, enfim, as pessoas estão entendendo que temos que reorientar os rumos. Para reorientar esses rumos, nós organizamos, em 2015, três conferências mundiais gigantescas. Uma em Nova York, em que foi, tudo em 2015, repensado quais são os objetivos para para destruir o planeta e organizar a inclusão uh, das pessoas o, e o bem-estar das famílias. Em Nova Iorque se desenhou 17 grandes objetivos que nos colocam o um horizonte de 2015 até 2030, hoje se chama Agenda 2030, são 169 metas, por exemplo, reduzir a, a mortalidade infantil, por exemplo, re, reduzir a mortalidade materna infantil, mas também reduzir a contaminação das águas, enfim, um conjunto de elementos básicos que fazem parte de um bom senso, da gente fazer funcionar a economia em função das nossas necessidades como humanidade e sem destruir o planeta e nem eh, o, nosso, eh, o nosso futuro. Né? Nós tivemos eh, também a reunião de Paris, eh, que é, enfrentou o problema do aquecimento global, que é uma realidade, isso não está mais em discussão, está aí, inclusive, acontecendo, os furacões, os, os dramas, as secas, as queimadas. Né? Então, nós estamos chegando a uma... É... Compreensão de um conjunto de metas através da Conferência de Paris, mais centrada eh, na área ambiental. E tivemos na África uma terceira conferência mundial também, com chefes de Estado e tudo, sobre como financiar todo esse processo. Por que, que é tão importante isso? Porque nós sabemos quais são os desafios e os dramas, foram colocados na mesa os objetivos e as metas a se atingir, inclusive os indicadores para medir esses avanços e as coisas não estão avançando. Então a grande pergunta se, que se coloca é a seguinte quer dizer a gente assina, os governos assinam, vamos fazer isso, se torna obrigatório para todo mundo ou recomendado para todo mundo e as coisas não acontecem. Onde está o poder? O poder não está mais com os governos. Esse que é o problema central. Então, esse segundo capítulo, em que a gente pega a rede de poder corporativo mundial, permite a gente entender para onde se deslocou o poder e por que temos tantos governos patéticos que não respondem às nossas necessidades, se corrompem, se desorganizam. Porque a economia e a política estão, evidentemente, articulados. A política é ver quem consegue agarrar o pedaço maior do bolo. Não é? Então... Se o bolo está indo crescentemente, cada pedaço está indo é para as corporações e esse grupo de ricos e do 1% que a gente viu, qual é a estrutura de poder que corresponde a isso? Então nós temos uma primeira grande pesquisa a partir de 2011, depois do espanto que foi a crise e a zona dos bancos, do sistema financeiro em 2007 e 2008, a grande crise, né? Os suíços, o Instituto Federal Suíço de Pesquisa eh, Tecnológica, onde trabalhou o Albert Einstein, né, levantaram como está estruturado o poder das grandes corporações, dos grandes grupos e, em particular, dos bancos. Basicamente é o seguinte, nós temos 737 grupos que controlam 80% do sistema corporativo mundial. Então não é mais, porque a gente vê no supermercado uma empresa, uma marca, coisa assim, não, está tudo nas mãos de um grupo muito mais poderoso, muito mais forte. São 737 grupos que controlam 80% e nisso você tem um núcleo mais poderoso de 147 que controlam 40%. E nesses 40%, nesses 147 grupos, 3 quartos deles são bancos. Então, não é mais que nem antigamente né, a General Motors, que produz carro, a Ford, isso aqui, não. Você tem por cima de cada empresa desse tipo, você tem um sistema de dependência financeira, acionistas, o que a gente chama de investidores institucionais, que passam a controlar esse conjunto. Então, há um deslocamento radical da estrutura de poder no planeta E a gente começa a entender, você vai é, encontrar isso no, um, num gráfico que, tem, que você tem na, na página 44, onde você vê uma roda com um monte de bolinhas e pontos, é, quem controla o quê? Porque uma coisa é você dizer, está aqui a é Goldman Sachs, certo? A Goldman Sachs vale tanto, tem tal poder, porque é seu, seu poder financeiro, mas na realidade ela controla um conjunto de outras empresas que por sua vez controlam outras e você gera uma pirâmide com um conjunto de tentáculos né? é, que passam a gerar diversas pirâmides de poderes pegados pelo mundo que de desorganizam, desarticulam profundamente a capacidade dos governos. Porque o governo é nacional, tenta por lógica no espaço de uma nação enquanto as grandes corporações agem no sistema mundial e não temos governo mundial. Então, gerou-se um espaço de desgoverno e quando um governo tenta, por exemplo, introduzir uma política que faça sentido, aumentar os impostos sobre capital improdutivo eh, ou sobre eh, atividades que prejudicam o meio ambiente, esses capitais se simplesmente não só fogem para outro país, como frequentemente compram deputados e governantes para adequar as leis às suas necessidades. De certa maneira, é o que disse Otávio Yanni, né, um grande pesquisador de política, hoje parecido, né, dizia a política mudou de lugar. E esse é o tema é, central, digamos, dessa, desse é, segundo capítulo. Né? Isso se chama hoje de financiarização. Por que os bancos estão mandando no conjunto? Veja bem, no mundo, a economia, a produção efetiva de bens e serviços, de gente que faz alguma coisa de útil para a sociedade, o, o PIB mundial aumenta 2, 2,5% ao ano. É muito lento. Agora, o lucro de quem faz aplicação financeira, nós vimos isso com a, com a ideia do bilionário, né, que faz uma aplicação de 1 bilhão a 5% ao ano e ganha essa 137 mil dólares ao dia. Né? Então... Você tem um deslocamento, porque o aumento da produção, é produzir casa, é produzir sapato, tudo isso exige esforço. Enquanto que você fazer aplicação financeira, não só não exige esforço, é só no computador, como vai render entre 7% e 9% ao ano. Enquanto o aumento da produção fica no 2%, 2,5%. Ou seja, na realidade, você está tendo uma apropriação do que os outros produzem. Essa é a chave, digamos, o desafio que temos, né, de repensar a organização dessas corporações né? para que essa rede de controle corporativo mundial volte a ser útil para a eh, sociedade, né. Ponto chave dessa, dessa, desse segundo capítulo, né. O dinheiro vai para onde rende mais e rende mais você fazer especulação financeira do que produzir e isso está deformando o sistema e paralisa a economia mundial porque uma empresa de ver, para que que eu vou estar me matando de produzir se eu, se rende mais eu simplesmente fazer as aplicações financeiras né segundo você vai ver isso naquele gráfico né você tem essencialmente os grandes grupos são americanos e da Europa Ocidental, alguns mais coisa assim, o Brasil muito pouco. Então significa que é um poder muito forte do chamado Ocidente, dos grandes eh, países, né? Essencialmente, quem manda eh, são as corporações e muito menos os, eh, os governos. Esses grandes grupos de controle não é não é mistério, tá ali Goldman não é certo, está ali o uh, uh, o Citi, os grandes bancos, Santander, enfim. Então eh, aí só que eh, a compreensão do, do, do seu poder é que, é, é que está mudando. Tá? Você vai ter é, na página é, 51 uma listagem dos 50 principais deles, porque hoje a gente sabe isso, tem é, nome e endereço, a gente sabe quem está efetivamente mandando os processos. Como as corporações têm como objetivo maximizar os seus, os seus rendimentos e não necessariamente servir às populações e servir ao meio ambiente, você tem uma deformação sistêmica do funcionamento da economia.